Seja bem-vindo! Está começando o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nessa edição! Nesta semana, comemoramos o Dia Internacional da Reciclagem. Por isso, preparamos uma reportagem especial sobre o assunto. Tudo que eu consegui nesses últimos quatro anos, é, eu tenho orgulho de dizer que foi através da reciclagem. Na entrevista da semana, vamos falar dos pontos polêmicos da reforma trabalhista com o juiz do TRT do Rio de Janeiro e professor da Universidade Federal Fluminense, Roberto Fragali Na pausa legal de hoje, a dica para o bem-estar é a meditação. Fique por dentro também dos destaques do Giro da Semana e do quadro Decisão. Tudo isso e muito mais agora, no Trabalho em Revista. Nesta semana, comemoramos o Dia Internacional da Reciclagem. Por isso, a gente traz uma reportagem especial mostrando a realidade de quem vive da coleta de materiais recicláveis e como essa iniciativa ajuda o meio ambiente. Olá pessoal, pode entrar, vamos aqui conhecer a minha casa. Né? Um... A Diana nos apresenta com orgulho o que conquistou com o um trabalho na reciclagem, a construção da casa onde mora com a família. Para ela, reciclar é uma tarefa de todos os dias. Na cozinha e no quintal, tem os espaços para guardar os materiais, que vão para a cooperativa de reciclagem. Tudo que eu consegui esses últimos quatro anos, é, eu tenho orgulho de dizer que foi através da reciclagem. Né, eu tenho ajudado bastante meu marido na construção da nossa casa. É, acabo que também ajudo também nas despesas da casa, né, e também porque, consequentemente, ele consegue pagar o nosso carrinho. Há quatro anos, a Diana trocou o trabalho de gestão de recursos humanos pelo emprego de catadora de materiais recicláveis. Larguei e hoje eu me, eu me orgulho. As pessoas perguntam, se eu não tenho vergonha do que eu faço, eu falo, não, não tenho, eu tenho orgulho. A exemplo da Diana, outras 24 famílias vivem da reciclagem de materiais nessa cooperativa de Cuiabá. Dependendo de reciclador, não é importante o cara estar tá trabalhando. Né? Eu gostei bastante, né? eu tinha um pouco de vergonha antes, né? mas perdi a vergonha agora está bom demais. Trabalho aqui não falta. Todos os dias o caminhão chega com os materiais. Neste espaço, são separados e prensados. Papelão, plástico, garrafas PET. Já o papel passa pelo processo de trituração. Depois, tudo é vendido para indústrias de reciclagens. muito importante assim, as cooperativas ter esses parceiros, porque assim está gerando, trazendo renda para dentro da cooperativa, para as famílias que estão aqui estão na nossa cooperativa trabalhando. E quanto mais material tendo na cooperativa, mais pessoas a gente pode estar agregando na cooperativa. Por mês, a produção chega a 60 toneladas, mas para eles, ainda é pouco, diante de tanto material que é jogado nos lixões e aterros. Todo ano, o Brasil perde quase 6 bilhões de reais por não reciclar resíduos plásticos. Material praticamente quase todo da cidade vai para lá. Muito material jogado fora. Mesmo que lá tenha muita gente que trabalha com esse tipo de material, é, infelizmente não consegue tirar, acredito que nem 3%, 4% de material de lá. E é muito desperdício, né? É um dinheiro jogado fora. E ali é um lugar muito desumano, infelizmente. É... Porque lá é bicho morto que vai junto, né? Então, as pessoas, essas pessoas que estão lá poderia estar dentro de uma cooperativa é, ganhando seu salário. Mudar essa realidade depende de cada pessoa separar os materiais em casa. O Estevam é servidor da Justiça do Trabalho faz questão de sempre juntar o material para a reciclagem. Você junta o útil ao agradável, porque a gente está ajudando a nossa cidade e está gerando emprego também. Porque você vê o pessoal do, da cooperativa, eles estão gerando emprego, tem um ganho financeiro e ainda contribui com a limpeza da nossa cidade e de uma sociedade melhor. né? Quase tudo pode ser reciclado e vira matéria-prima de novo. O plástico, por exemplo, vira sacos de lixo, pisos, tubos de PVC para a construção. As latinhas de alumínio, depois do processo na indústria, voltam a ser latinhas de novo. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso está comprometido em preservar o meio ambiente. O tribunal incentiva a separação e a entrega do material que serve para a reciclagem. O que chega aqui vai para a cooperativa de Cuiabá. O Verde Vivo é um projeto de educação ambiental que estimula as pessoas a... É, a implantarem dentro das suas casas o hábito da separação de resíduos recicláveis. É essencial que esse material seja pelo menos limpo, que os restos de alimentos sejam retirados das embalagens. Por exemplo, o resto de leite da embalagem Tetra Pak, um resto de manteiga das embalagens de plástico, o resto de shampoo das embalagens. É importante que esse resíduo seja retirado para que ele não contamine os outros resíduos, né, quando eles são eventualmente misturados, e também para evitar mau cheiro nos locais onde os resíduos são armazenados, evitando a proliferação de doenças, a atração de, de insetos e de outros animais peçonhentos. No TRT, o setor de gestão socioambiental realiza campanhas de conscientização e estimula a destinação correta dos materiais. Nos departamentos, tem a separação do que é lixo orgânico e do que vai para a reciclagem. E ações como estas fazem bem para o meio ambiente e também para o próximo. Eu sinto muito orgulho de escatadora. Eu sempre digo que assim há 25 anos, 30 anos atrás, eu não via o nosso rio do jeito que está. Hoje dá até é, dó de olhar para aquele rio. Antigamente eu podia tomar banho lá, hoje eu não posso levar meus filhos para banhar. Então vamos mudar essa realidade, todo mundo fazendo a sua parte, a gente deixa tudo limpinho do jeito que estava. A decisão de hoje é sobre o atraso no pagamento das férias. A repórter Sinara Álvares traz os detalhes.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 Na entrevista da semana, vamos falar sobre pontos polêmicos e indefinições da reforma trabalhista. A gente recebe no estúdio o juiz do TRT do Rio de Janeiro e professor da Universidade Federal Fluminense, Roberto Fragali. A gente volta já!